E aí, beleza? É o seguinte, vou estar te ensinando esse solinho aí que você acabou de ver, tá? Só que eu já queria te pedir que se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Você pode deixar o seu gostei aí, compartilhar com seus amigos, ok? eu já gostaria de avisar também que a gente tem o link da tablatura aí embaixo, não só dessa aula, a gente tem de todas as aulas que a gente tem no canal, beleza? Então é isso aí, vamos pro vídeo. Bom, então já com a nossa tablatura em mãos, tá? Eu vou tocar o solo aqui bem lento, a gente vai dividir o solo em três partes, que assim facilita um pouquinho aí o seu aprendizado beleza então a gente vai começar aqui tá na primeira parte seria aqui tá, vou tocar um pouco mais lento ainda Ok essa é a nossa primeira parte bom então a nossa segunda parte aqui a gente vai fazer o pedal point tá a gente usa essa nota aqui como pedal então deixa eu fazer aqui ok vamos lá novamente essa é a nossa segunda parte, finalizando ela aqui a gente vem para a terceira que é um pouquinho mais rápido, né? Mas também não é nada impossível aí não, tá? A gente vai fazer aqui então uma vez palitado, né? E vai voltar a escala aqui, ó. E depois adianta. Vou fazer mais lento. Ok? Então aqui a gente finaliza a terceira parte e finaliza o solo. Beleza? Então é isso aí, espero que tenha ajudado. Um grande abraço e até a próxima aula.